Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é O processo de expulsar a gordura localizada do seu corpo. Ai, professor, eu tenho umas gordurinhas aqui na barriga, no braço, no coloque, que me incomodam demais, eu não consigo, eu faço exercício, não consigo tirar essa gordurinha. Me ajuda, por favor? É claro que eu ajudo. Como você vai perder aquela gordura localizada que tanto te incomoda? Na barriga, no tríceps, no interior das pernas, no culote. Você já deve ter ouvido falar muitas coisas. Chá, gel, cinta modeladora, dieta restritiva, entre outros. E muitos absurdos em meio a isso. O que eu vou te falar aqui é o que realmente funciona. Não existe milagre. Sabe por quê? Porque perder gordura localizada é um processo fisiológico do seu corpo. A gordura localizada não vai sair pelo teu umbigo ou por qualquer outro lugar ou de alguma forma externa. Repito, a, gordura, a queima da gordura localizada é um processo fisiológico. Eu vou te explicar aqui de forma resumida como você vai colocar na prática o seu processo fisiológico para funcionar e se você realmente fizer isso, você verá que você perderá gordura localizada. Não adianta você se matar de fazer abdominal para perder gordura da barriga ou ficar fazendo exercício de braço, para perder gordura do teu tríceps, do músculo do tchau. Isso são métodos ultrapassados de emagrecimento que não funciona para quem tem mais de 40 anos. Eu vou primeiro te explicar como funciona esse processo fisiológico. A queima da gordura localizada se divide em dois. Primeiro, você remover a gordura que está entre a pele e o músculo. Isso se chama lipólise. Para você ativar a lipólise, queimar essa gordura que está entre a pele e o músculo, você precisa de exercícios físicos de alta intensidade. Por quê? Porque ele libera hormônios como adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que ativam a quebra da gordura. Quando você faz é, treinos de baixa intensidade, eles não são capazes de fazer essa ativação. Ou quando você faz exercícios localizados, ele trabalha o músculo que está atrás da gordura e não tem intensidade e não tem a capacidade de ativar a queima da gordura dessa região. Esse é o primeiro ponto, não tem como você queimar a gordura da frente do teu músculo através do teu músculo. Depois que você quebra a gordura, ela vai para a sua corrente sanguínea. Depois que ela foi para essa corrente sanguínea, você precisa vir o passo 2, a oxidação da gordura, que nada mais é do que queimar a gordura. Para isso, você precisa de uma demanda energética alta queimar bastante caloria de forma intensa. Mas isso não é fazendo exercícios longos, não! Você precisa de exercícios intensos para ativar o seu metabolismo. Porque com o seu metabolismo ativado, você vai ter uma maior demanda energética não só durante a atividade, mas sim durante todo o período pós-atividade. 24, 48 horas depois, você segue queimando a gordura que você tirou da frente do seu músculo. E novamente, para isso, não adianta fazer exercícios localizados, pois a demanda energética dele é baixa. Você precisa de exercícios de alta demanda energética. Precisa trabalhar grandes grupos musculares, trabalhar eles juntos, trabalhar aeróbios em alta intensidade também. Por isso que não adianta fazer abdominal nem exercícios tríceps. Você precisa de um treino completo e complexo, que trabalhe vários grupos musculares ao mesmo tempo para gerar essa demanda energética. Ai, professor, mas quais são esses exercícios? Vamos lá! Um exemplo para você exterminar a sua gordura localizada. Como eu postei recentemente no meu Instagram. Vamos lá, para treinar em casa. É uma série de 30 segundos de polichinelo, 30 segundos de agachamento, 30 segundos de abdominal, pranchinha, força isométrica, contraindo. 30 segundos parado. 30 segundos respirando, descansando. E você repete isso por 4 vezes. Na sua maior intensidade possível. Você trabalhará todos os músculos do teu corpo, inclusive o seu abdômen, e dessa forma você vai ter intensidade e demanda energética para perder a sua gordura localizada. Qualquer dúvida, entra no meu Instagram, me chama no direct, conta a sua história e me fala qual é a sua principal dúvida para eu trazer aqui como tema para você. Um abraço e até a próxima!